eu vou falar sobre a Marathon Bet. não tem nem muito o que falar, né? para quem já postou nela e conhece, sabe como ela funciona. Então eu recomendo a você se inscrever aqui e ver os outros vídeos, porque sobre a Marathon ali não tem nem muito o que falar. Inclusive quando você clicou aí no Play para assistir esse vídeo, ela, você já foi limitado lá mesmo sem ter uma conta. Você quer ter certeza disso? Faz a sua conta aí você vai ver como você já foi limitado só de assistir esse vídeo aqui ela basicamente é isso, ela só limita os outros rapidamente não deixa você apostar quase nada deixa você apostar aí um pouco mais de um dólar igual aqui ó um dólar e 18 cents ela não oferece bônus para brasileiro acho que não oferece bônus para ninguém para brasileiro eu sei que não que não, não oferece bônus de boas vindas nem qualquer outro tipo de bônus ela tem a odds boa pra caramba acima da maioria das casas é, o pagamento dela também é rápido, retirada aí 15 minutos. Para quem tem algum dinheiro aqui e não sabe aonde fica escondido o botão de retirar, é aqui, ó, em serviços. Você clica aqui em serviços e a opção levantar para fazer retiradas. O botão de depositar fica bem aqui na cara, né? Porque, logicamente, é o que as casas mais querem. E, por isso, depositar fica ali com, com destaque. Na hora de retirar aí, como eu falei, 15 minutos rapidão pela Neteller. Ela aceita a Neteller, escruiu. Enfim, as principais carteiras aí, as principais formas de fazer depósito. Mas nada disso adianta porque o principal problema aqui da Marathon Bet é que ela limita muito rápido. Né? A maioria das pessoas aí, dos brasileiros que fazem aposta nela, dão feedback aí que uma aposta já já foi limitada. Em outros casos, assim que você criar a conta, já está limitado. Você nem vai precisar fazer uma aposta. Seu valor vai ser muito baixo lá. Para você apostar. e Não importa as odds. Mesmo odds baixa. Você vai poder apostar só uma quantia aí. Muito pequena. Não dá para fazer nada. Praticamente aqui na MarathonBet. Marathon depois que você é limitado. Então não tem muito o que falar. Sobre a MarathonBet. O que eu posso falar é que. Assim que você criar a conta nela. Vai estar limitado. Se der a sorte. Vão deixar você fazer uma ou duas apostas ali. Então não recomendo a Marathon bet Nem vale a pena. Pelo menos. Ela paga a maioria das pessoas, é quase a totalidade. Eu só vi uma pessoa que teve problema, teve a conta confiscada e perdeu o dinheiro. Todas as outras pessoas, inclusive minha própria conta, eu recebi tranquilo. Então eu não recomendo a Maratão Bet, porque não não é nem pela confiança, ela até que paga, mas ela limita, então não não, não vale a pena criar, perder o tempo criando uma conta aqui na Maratão Bet.